Mais ou menos assim, ó! O beijinho nela na tudo do tornozelo Nas curvas do seu corpo fui parar esses cabelos E do eredon fui virando os um piseiros Concebidos com esmordidas no um travesseiro oh, Sim, a noite A minha intenção foi levar café na cama Na bandeja, croissant e aquele suco de manga Vixe, não deu Vixe, não deu, não deu, não deu Cabezinho de amor, chamou. de amor Cafezinho de amor, cafezinho de amor, provou e gostou. Cafezinho de amor, cafezinho de amor, foi o que rolou. Oh. Cafezinho de amor, cafezinho de amor, provou e gostou. Uhul. Pegou fogo na fogueira, demato. Café na cama, beija e aquele suco de manga. Triste não deu, Paulinho. triste não deu. Liga lá o, o notebook, notebook. Foi o que rolou. Oh. Cabezinho de amor, cabezinho de amor. Só a galera em casa cantando comigo assim oh. E cabezinho. Um pause aí, viu Paulo? Ô, madão vamos começar essa festa aqui, né, Natinho? Com... Ei, hey, bom. Gemato. Aí, agora deu pause. Mano. Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Vamos, vamos arrumando as coisas aqui. Que honra que tá ao seu ei, lado aqui, ei, Gemato. Realmente, cara. Rapaz, ah. é uma satisfação. É quase. Como fala lá? <risos> não, deixa quieto, não vamos falar. Deixa Pornografia não, né? Não, não, não. Não Bora. é cabaré aqui, não, né? <risos> Imagina. A breve nós vamos fazer um cabaré. Breve vamos fazer, vamos, ah, vamos fazer. Um bem, aí tipo, é, é como fala, tipo um orgasmo sexual. <risos> vamos Os fazer, vamos fazer um. Vamos apresentar, um... é, apresentar primeiro? Vamos lá. Alexandre no baixo, meu parceirão que está sempre comigo. E Alexandre. O grande, o imperador, né? E o Lex Luthor aqui no fundinho, o carequinha, né? O Marcos Souza, compositor, percussionista, baterista, é tudo em um. E o Renatão, que é cantor, o melhor cantor de batatais e região. Tá fazendo o teclado para nós, obrigado, viu? E a na primeira voz aí, Gerardo, regaçando tudo, estragando tudo, a... É nós, tamo <risos> junto <risos> Vamos fazer um hit de Aroa de Arantim Volta ao passado? Vamos, vamos, vamos voltar. voltar 15 anos atrás Eee, búfalos, hein? Ei, Hugo e Thiago, que essa música é também bacana. Ficou legal, ficou bonito Boa, com eles bonito. Esse menino canta demais, hein? muito, muito